Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia!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 Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas, do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pôndo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles serão os perdoados, a quem não os perdoares, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos Pentecostes 50 dias depois da Páscoa Nós estamos aqui Permitindo que o Espírito Santo Venha reavivar a nossa fé Venha nos fazer redescobrir Tudo aquilo que é plano de Deus na nossa vida Venha nos fortalecer Nos inspirar Nos guiar No Antigo Testamento Pentecostes para os judeus tinha um outro sentido daquele que hoje nós celebramos. Era uma festa agrícola, em que aqueles que trabalhavam a terra, depois das colheitas, rendiam ação de graças a Deus, trazendo os primeiros frutos da terra para serem partilhados, para serem apresentados diante do templo ou dos locais sagrados. Depois disso, Pentecostes toma uma outra conotação. 50 dias após a Páscoa dos Judeus, que era a travessia do Mar Vermelho, Pentecostes passa a ser a festa em que o povo acolhe a lei de Deus, o direcionamento que Deus dá no Novo Testamento. Pentecostes terá um novo significado, a partir da Páscoa do Senhor que passa da morte para a vida. E agora 50 dias após a ressurreição do Mestre, é o Espírito Santo que desce, trazendo a força, impulsionando os apóstolos. Nós vemos hoje duas narrações de Pentecostes. Na primeira leitura em Atos dos Apóstolos, por meio de Lucas e no Evangelho, através de João. Eles narram esse acontecimento de formas diferentes, mas não existe contradição. Existe sim uma mensagem que é direcionada para cada comunidade. E é por isso que eles dão contornos diferentes, assim como você também, quando vai conversar, com um grupo de pessoas que talvez não domine a área na qual você trabalha ou né, que, que faz parte da tua vida, você usa uma outra linguagem, diferente daquela que você vai aplicar para alguma pessoa que é do ramo, que tem mais propriedade daquilo que você está falando. São maneiras diferentes de comunicar a mesma coisa. Então nós precisamos nos ater à mensagem central daquilo que a palavra de Deus quer hoje nos comunicar. Lucas fala de Pentecostes, descrevendo a vinda do Espírito Santo com as chamas de fogo que caem na cabeça de cada um daqueles que estava ali reunido com toda a comunidade Nossa Senhora em oração. Línguas de fogo, a língua nos lembra comunicação, e depois deles receberem esta graça do Espírito Santo, que arde, que queima, eles agora passam a comunicar o anúncio de Jesus Cristo, sem medo, sem vergonha, a todos os povos, espalhando essa mensagem do Senhor é o dom da comunicação, eles falam em línguas, esse é um fenômeno da glossolaria que é conhecido também naqueles movimentos pentecostais, como nós temos a renovação carismática, em pessoas que com um balbuciar oram ao Espírito Santo em línguas que não são inteligíveis, não são compreensíveis, mas que é o um momento de oração a Deus a partir do Espírito e o Senhor compreende. Mas no, nesta leitura dos Atos dos Apóstolos, muito além desse dom carismático, o texto quer nos mostrar que quando as pessoas estão cheias do Espírito Santo e elas falam em nome de Jesus, aqueles que as ouvem compreendem na sua própria língua. O Espírito Santo nos Capacita a falar de uma maneira que as pessoas possam compreender com mais clareza E como nós precisamos reaprender a nos comunicar nos dias de hoje Algumas pessoas às vezes tentam transmitir uma mensagem E na verdade elas estão mostrando algo contrário àquilo que elas queriam Querem um exemplo? A mulher está chateada com o marido com o noivo, com o namorado. E para mostrar que ela ficou muito aborrecida, ela se cala. Quero ver que ele, se ele percebe que eu não gostei disso. Verdade? Daí o marido, por outro lado, o noivo, o namorado. Estou usando aqui a mulher, mas pode ser um homem também, viu gente? Hã? Pois bem, esse que se calou, né, espera no fundo uma reaproximação do outro. Para que ele perceba que tem uma coisa que não está bem. E o outro de repente interpreta, opa, acho que é melhor eu respeitar o momento dele, dela, vou me afastar, para que a gente não entre em choque, em conflito. E ele se retira. E aquela pessoa que queria na verdade proximidade, sem perceber, está distanciando ainda mais o outro. É uma babel, ninguém se entende. E depois vem os rancores, né? os ressentimentos porque naquela hora que eu mais precisava, você se distanciou ainda mais, mas naquela hora eu fiquei com medo até de me aproximar, porque eu achava que você não queria papo, não queria conversa, e ninguém se entende, porque faltou da parte de alguém a humildade de dizer aquilo que estava sentindo. Quantos casais pecam nisso? Porque as, acreditam que o outro vai interpretar aquilo que ele quer não é de uma maneira subliminar, comunicar Não entende É claro que alguns casais conquistam uma sintonia tão bonita Em que eles conseguem perceber Aquilo que o outro deseja, aquilo que está faltando O que o outro está comunicando, às vezes num olhar Ou até mesmo num gesto Mas na maioria das vezes nós precisamos ser claros E aí que entra o verdadeiro diálogo e o diálogo não é dizer o que o outro não está fazendo, não é o que o outro fez de errado, é dizer como eu me sinto diante desta atitude do outro, como eu me sinto, às vezes, diante até desta ausência do outro. E daí, a partir do momento que eu falo de mim mesmo, eu não estou acusando, eu não estou bloqueando ninguém, eu estou abrindo um caminho para a compreensão e para o diálogo, de maneira que o outro também, ao ver a minha abertura, possa falar, aquilo que ele está sentindo, ou a forma como ele percebeu, e talvez, nesta comunicação, do Espírito Santo, que é a linguagem do amor, o falar novas línguas aqui, quer dizer muito mais, falar a língua, da compreensão, da ternura, da acolhida, talvez a partir Desta abertura, dessa comunicação por meio do Espírito que faz a gente quebrar a nossa vaidade, o nosso orgulho, os nossos ressentimentos bobos, né? a gente consiga uma comunicação mais eficaz e aquele diálogo que a gente tanto desejava e que deve acontecer com o primeiro passo que eu dou. Cuidado quando você pensa que o outro tem que adivinhar as suas vontades, ou o que você está sentindo, quando na verdade você está sendo um mistério ainda maior para ele e não está comunicando nada daquilo que você gostaria. O Espírito Santo nos faz falar novas línguas, aquelas do dom carismático, mas muito mais aquela língua que o outro pode compreender. Você vai falar para uma criança da forma como você fala para um adulto? Não E que a gente quer falar da mesma maneira Para algumas pessoas Que a gente sabe que são diferentes de nós O Espírito Santo nos dá esta sensibilidade O Espírito Santo é ao mesmo, ao mesmo tempo Fogo abrasador Que purifica o interior Que queima Aquilo que é o erro E remodela Aquilo que precisa ser transformado Gente, o fogo ele destrói aquilo que é velho E ele também abre caminho para aquilo que é novo Não é? Se a gente for ver bem O fogo, ele é capaz de purificar muitas coisas Quem já não fez uma fogueira Para queimar algumas coisas que não se usava mais? É claro que tem um lugar certo para se fazer isso Tem a hora certa também Não é? Não se pode fazer uma fogueira em qualquer local, mas apenas como um exemplo. E a partir disto, algo novo surge, como aquele metal precioso que é colocado numa alta temperatura, no fogo, e ele se desfaz. E as suas impurezas são agora extraídas e fica somente aquilo que é nobre, que é resistente e que pode ser remodelado e se transforma numa aliança, se transforma Talvez numa peça durável. Assim é o Espírito Santo que dobra aquilo que é duro em nós. Nos torna mais maleáveis, mais flexíveis e depois resistentes. O fogo do Espírito Santo que vem sobre os apóstolos. E ele também se manifesta através daquele vento impetuoso. Quando Lucas narra aquilo que aconteceu. O vento é movimento, tira as pessoas da passividade, num dado momento aquela ventania pode talvez tirar as coisas do lugar e a gente acha que tudo está uma bagunça e quando acontecem algumas coisas na nossa vida que nos desinstalam, a gente se sente um pouco perdido, parece que está tudo em desordem na minha vida, mas naquele instante o Espírito Santo está nos tirando do lugar para que nós possamos reorganizar as coisas que pareciam que estavam muito bem organizadas, mas na verdade elas estavam acomodadas, estavam nos deixando estáticos na mesmice. O Espírito Santo traz esse movimento através do sopro, Desse vento que faz com que nós despertemos, às vezes, aquelas situações que acontecem na sua vida e que parecem até mesmo ter-te desestruturado, te abalado, podem ser uma oportunidade para uma renovação. E já que eu estou falando de relacionamento amoroso também, já que nós temos aqui muitos casais de namorados ou até casais novos, né? Como é importante nós vermos que nas crises, nos conflitos, até mesmo dentro de um relacionamento, pode haver uma oportunidade para redescobrir o outro. Quantos casais que passaram por momentos difíceis, nas suas crises, e que ao trabalhar isso com humildade, com fé, conseguiram se conectar muito mais ao outro. E naquele momento de conflito, em que parece que tudo fica por um fio, né? porque vieram vários ventos contrários, eles acabam então tentando descobrir o que, que os une verdadeiramente. O que eles estavam esquecendo, que era tão fundamental, tão essencial, que eles deixaram para trás. Qual que é realmente o motivo do problema? Às vezes, meus irmãos, por falta de comunicação, primeiramente com Deus, através da oração, e de comunicação verdadeira com o outro, né? quando a gente se se despe de si mesmo, né? e se reveste de Deus, por falta dessa comunicação, a gente fica em outros problemas que a gente cria. E o problema inicial, que talvez criou uma crise, um desentendimento, não é solucionado, porque a gente vai criando outros probleminhas, e não foca realmente naquele problema, Onde está a solução para uma reviravolta na nossa vida que só o Espírito Santo com este movimento é capaz de nos fazer abrirmos-nos para o novo. O Espírito Santo hoje na ótica de São João no Evangelho é soprado sobre os apóstolos com a presença de Jesus Cristo. João ele narra de uma outra forma Pentecostes. Ele coloca Pentecostes como o que acontecendo no dia da ressurreição. Porque Pentecostes, na perspectiva de João, é a coroação da Páscoa, da ressurreição. Lucas vai falar de Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. João, ele escreve como se estivesse acontecendo tudo ao mesmo tempo. Não é? Jesus ressuscitou, ele está agora com os apóstolos e ele comunica o Espírito Santo. Jesus sopra o espírito, o espírito quer dizer sopro, da mesma forma que Deus, ao criar o homem e a mulher, na linguagem bíblica, havia soprado a vida sobre aquele organismo. Não vamos entender assim ao pé da letra: o homem foi feito de barro, não é isso, isso é metafórico, meu irmão, minha irmã. O barro aqui significa a nossa fragilidade humana, mas que traz, Algo que anima o nosso físico, a nossa fragilidade, enquanto seres humanos falíveis, mas cheios da preciosidade de Deus. Quando Jesus sopra o Espírito Santo, Ele está recriando o homem e a mulher. Se Deus Pai havia soprado sobre homem e mulher na criação, Simbolicamente falando, agora Jesus sopra sobre aqueles homens e mulheres uma nova vida. É isso que o Espírito Santo traz. Esteja aberto ao mover do Espírito. Permita que os dons que são os presentes que Ele dá realmente sejam usados por você. Tenha a capacidade de compreender o que Deus espera de você naquele momento. Pare de culpar a Deus, de atribuir a Ele os fracassos ou os desentendimentos em família, ou seja lá o que for que aconteça na tua vida. Dentro desse contexto que eu estou vivendo, o que Deus me chama a fazer? Como eu devo viver? Espírito Santo me guie, Espírito Santo me dê força, Espírito Santo me dê compreensão, Espírito Santo me dê firmeza, Espírito Santo me transforme, esta deve ser a nossa oração e assim em comunhão com Deus, nós também através desse Espírito que nos une estaremos em comunhão uns com os outros, na verdadeira linguagem do amor, creio em Deus Pai, todo